Assim que você perceber que está começando a querer aparecer aquele barulhinho, você já para e faz a manutenção. Leva num local de sua confiança, num mecânico de sua confiança, que saiba fazer esse serviço, para ele fazer a reparação. Lá na caixa de direção elétrica. Ok? Porque se você não, não fizer isso, vai dar problema. Tá? vai dar problema. Mas de qual pecinha que nós estamos falando? Estamos falando dessa pecinha aqui, ó. Dá uma olhada. Essa pecinha aqui, ó. É uma estrelinha. É uma estrelinha de borracha, é uma é um, na verdade é um plástico, né? É um plástico duro. Tu falam borracha, mas ele é um plástico bem duro. Então essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha é mais ou menos